Olha a voz do não, Bruno. A voz do Bruno, Bruno é impressionante. Senão eu não gosto desse de ficar falando. Ah, canta o um negócio. Lua! Não gosto. É igual a da voz fininha do heavy ainda metal. Bem, ainda bem que você não mas gosta. Mas a voz gente. do detonante tem que cortar o pau, né? Pra ficar com a voz fina. Eu, <risos> consigo, eu consigo simular um pouquinho só, mas não. não. É, hoje não. Tem que, não tem que Isso, e você curte mesmo essa onda de heavy metal? Você curte? Cara, além disso, do, do Enduro, eu já tive a felicidade de ser eleito por três vezes o melhor vocalista de heavy metal do Brasil, cara. Você superou o cara do Angra lá, o... Ou... André Matos. O, o André Depetivo, Matos... Eu não, não que eu... é isso? É que na Bobagem. verdade, assim, eu sou Bobagem. competitivo comigo mesmo, sabe? Eu já percebi. Cada bem. vez está evoluindo mais comigo. Se tem pessoas que estão inseridas nesse, nessa competição... Eu ca... vou passar ca... por Caguei. cima. Não. não. a Anitta eu... lá no Global do Spotify, bora. Faz não, o... Não, não. Não, não. não. não é quer é o porque, Global, a É porque o Heavy Metal, cara, é um estilo musical que é um novo pra mim, o Rock, é um novo Jazz porque está ficando cada vez mais à margem da sociedade e cada vez vai ter menos pessoas consumindo, mas continuam sendo aquelas pessoas apaixonadas. Então, eu acredito que a tendência seja ser cada vez mais diminuindo, mas o pessoal ainda vai acompanhar. A gente, eu acho uma ilusão, tipo, ter um Iron Maiden, um Metallica, dentro do rock, heavy metal, hoje em dia, mas vai ter sempre pessoas curtindo, a Amanda admirando cada vai. vez mais Não, você viu o Massacration uma... lotou lotou a opinião, ué, você viu agora o de de Metallica quis, lotou, onde passou sim, lotadaço. mas eu acredito Pô, que esse são a trolha deles é desse tamanho, Pô, né? É, a gente é, foi lá é. agora na opinião e lotou com a trolhinha pequenininha, que eu bem, acho cara. que eles vão ser os últimos o dinossauros porra. do rock, assim, é. quando acabar o Metallica, acabar o Iron Maiden, acabar o Ozzy eu acho que vai dar uma diminuída assim, nesse lance de rock de arena mudou. É, são, os são, são poucos hoje em dia que é. ainda restaram, né, Desde o... os tempos do primórdios. Rock de arena metálica, é. rock de arena, rock tava, arena tava aí, tava tá aí, tava tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. aí. As coisas vão se, vão se transformando e a gente tem que entender e aprender a lidar com isso. Última coisa aqui antes da do Superchat. cagar, cagar, cagar, cagar, cagar, cagar. Cagar, cagar, caga, A gente vai caga, tocar salvador. isso lá em Curitiba, hein? É cago cago, salvador. Salvador. Caga Salvador. Cagar, cagar, cagar. Cagar, cagar, cagar. Caga, caga, caga, cagou, cagou, cagou, cagou Eu lembro do Carlinhos pra caralho com é essa porra, velho. O... A gente ficava vendo o clipe, direto, o clipe era, era direto, muito bom, cara. Porque qualquer coisa botava na música baiana. Tava essa né? porra direto. Cara, você, mas você sabe que o Sepultura, antes da gente começar a fazer a turnê com eles, eu malhava na mesma academia que o, que o Derek. E aí ele um dia contou que eles punham no, no final do show, quando acaba o show, eles colocavam de trilha o Piru terminava o show do Sepultura, só os Truebangers lá na, é, na, é. na plateia e entravam um pirapirapiró. E a plateia caía na gargalhada, né? Porque o é, é. um fã de metal e fã, é fã de Hermes Renato, é. né? Sim, Quase tem 100. tudo a ver. É. Tem, tem tudo a ver, caralho.